É, Piero, você estava falando de um pessoal aí, até que pensa estrategicamente, alguma medida parece concretamente não ter isso refletido na sua na, no, no que escreve. Não sei se você estava fazendo alusão a isso, talvez fosse. Há mais um artigo que saiu do ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, tangenciando a questão militar que em alguma medida em casa, poderia, alguns não sei se aconteceu já, mas alguns trechos aqui ser pensados e republicados lá no Diário do Sul, no Defesa Net como um CQD reverso. Esse artigo aqui que saiu, ó, os militares na política. Não é a primeira vez eu disse, eu... É, Não é tangenciando, não. É direto ao assunto. É publicado agora, dia 9 de junho de 2021, mas está em linha com aquele... Esse eu não li ainda, Pedro mas está em linha com aquele anterior, não está, não? não? É muito parecido, mas aí é... eu preciso te dizer uma coisa. Não é só esse não, Ramos foi dobradinha, que dia 10 saiu um artigo, dia 10 foi ontem, um artigo do Zé Genuino, se não me engano na própria página do PT, praticamente reproduzindo os mesmos argumentos do Zé Tirceu. E aí eu vou dizer uma coisa, não é me ler, não, porque o Genuíno eu conversei pessoalmente com ele, e eu vou falar aqui qual foi a história dessa conversa e o que, que ele colocou lá. Muito bem. Eu acabei de colocar no nosso chat, aí no YouTube, também vou colocar na descrição do programa o link para esse artigo do José Desseu que saiu lá naquele A ah, Terra é Redonda, que é um, né, um. Não, não, não, saiu no Poder 360. Ah, a é é a republicação é. extra Repub... do Terra Republicou. Redonda? É. Ah, tá. Poder 360 justamente tem penetração é, com quem? Com o pessoal de Brasília Direitos Militares é feito por esse pessoal. Entendeu? E assim. N, N questões ali uh, a serem uh, colocadas e, e, e debatidas, mas vamos lá. Eu vou sintetizar esse negócio para não ter que ficar ponto por ponto, quem quiser leia lá o artigo dele, mas tem um negócio que aparece de novo, e isso está tanto no artigo dele quanto no artigo do Genuíno, é, se você quiser eu já te passo o link, para você colocar o do Genuíno aí também, que é o fato de que ele diz que precisa ficar mexendo nas estruturas internas das Forças Armadas, que não dá mais, e os currículos. Né? Ah, quando eu vi isso eu falei, bom, tem, tem coisa. Porque assim, vamos, vamos convir, o Dirceu sabe muito bem o que ele representa para esse pessoal, não sabe? Ele sabe muito bem o que ele representa, como, como que os milíquios leem ele. Né? E, ele assim, e ele é o, o sujeito que eles leem. Bom, o que ele fala, nós estamos do lado contrário. E eles vão ler aqui, de novo, como já leram antes. Isso já foi falado aí é, é, por N. É, assim, o Dirceu, depois do Lula, é o cara mais atacado. É, pelos militares tá ele falar isso é o pretexto que eles precisam para dizer o contrário do que estava se ventilando na imprensa que é a ideia de que o PT vai ter que fazer um acordo com os, com os generais para assumir Quer dizer, se isso estava de fato ocorrendo o que eu sempre achei que foi uma balela o Dirceu acabou de jogar água no chope em relação a essa história porque assim voltou 20 casas para trás. Porque falar que tem que mexer no currículo deles... Assim, Eu até selecionei um trecho aqui, é, é, não sei se convém ler, mas que é de uma entrevista do general Vilas Boas à revista Piauí, em 2018, onde se registrou a seguinte conversa. Posso ler? Por favor, quando ele estava no comando do Exército. Quando ele estava no comando do Exército. Abre aspas. O repórter narrando, eu acho. Estavam na mesa os generais Otávio Rego Barros, chefe do Segundo Sexo. Vejam bem, minha gente, o Otávio Rego Barros, o moderado de hoje. Hein? Centro de Comunicação Social do Exército. É. Tomás Ribeiro Paiva, chefe de gabinete, e o Biratã Poti, chefe do Centro de Inteligência do Exército. Além dos coronéis Alberto Fonseca, assessor de comando do gabinete assessor do gabinete do comandante responsável por análises de conjuntura, e Alcides de Faria Júnior, chefe da divisão, da divisão de relações com a mídia do Seconsex. Olha o aparato que eles estavam para receber a Piauí para uma entrevista. Foi a eles que Vilas Boas perguntou se deveria falar em off ou em on naquele trecho da entrevista. Todos, os, todos eles sugeriram que o comandante abordasse o assunto em on. Isso nos preocupa, Aí ele diz o Vilas Boas. Isso nos preocupa, porque se por um lado nós somos instituições de Estado e não podemos participar da vida partidária, indica uma intenção de partidos interferirem no exército. Ele estava falando do que aí? Da ideia que foi publicada numa resolução de conjuntura do PT de 2017, que falava que tinha que interferir no exército. Então, iniciou o comandante. Aí, o general Tomás o seguiu. Abre aspas. Isso, para mim, foi o maior erro estratégico do PT. Foi uma coisa burra. Essa é uma coisa que não é admitida pelas Forças Armadas, a, inter a intervenção em nosso processo educacional. Esquece, emendou o coronel Fonseca. Isso nos fere profundamente, está na nossa essência, no nosso âmago, é, concordou Vilas Boas. Vejam bem, minha gente, eu escrevi um livro inteiro sobre como foi esse negócio e eu, obviamente, não acho que foi o documento de resolução de conjuntura do PT de 2017 que fez os militares virarem a mesa. Mas isso, junto com n e outras coisas, foi o pretexto que eles precisavam para se constituir internamente uma legitimidade para dizer nós vamos entrar na política sim, porque senão esses caras aí eles vão entrar dentro do exército. Esse é que foi o ponto. Balela? É claro que é uma balela. Mas, enfim, é dessas balelas que eles fizeram 64, fizeram 2016, fizeram um monte de outros é, movimentos. Então, assim, deixe esse serviço, Dirceu, para quem sabe do que está falando. Não é você que tem que dizer, entendeu? Que tem que meter o dedo no currículo deles, não. Aliás, muito cá entre nós. Eu acho que esse é um problema realmente assim, muito, muito sério e questionável, Romus, porque na hora que você fala que tem que, que, tem que botar é, é, um auditor externo dizendo qual tem que ser o currículo deles, como é que você vai dizer que eles não podem chegar no meio da faculdade de filosofia de uma universidade federal qualquer e dizer que o Olavo de Carvalho também tem que estar no meio do currículo é, é, é, é, enfim, é, tá, ali do obrigatório do MEC, porque os alunos têm que ter a diversidade de visões é, necessárias para completar uma pós-graduação, sei lá eu, em filosofia, em, em ciências sociais. Como é que você faz isso? Como é que você faz para dizer isso? Então, o, o problema ali, Romes... Ô, Piero, só uma observação sobre esse, essa, ah. essa analogia que você faz. No artigo ele também fala em critérios de promoção ou não? Porque aí seria critério de concurso, na filosofia tem que ter também a representatividade dessa escola. Isso eu não sei se ele fala, mas no é um documento de, de conjuntura ele fala, eu não lembro se ele fala isso. Agora, o que, que acontece? Aí o genuíno, um dia depois, publica um artigo que é praticamente idêntico ao do Zé Dirceu, só que ele acrescenta isso. Dizendo assim, em 2017, nós já fizemos uma, uma avaliação num documento de conjuntura do PT e nós temos que mexer no currículo deles e blá, blá, blá, blá, blá. E aí ele disse o seguinte, ainda para piorar a situação, coisas urgentes que tem que ser feitas para o Exército, como plano de ação. O Exército tem que ser uma força que vai dissuadir Uh, ameaças de fronteira, etc, etc., etc. Ameaças de fronteira é exatamente isso que eles fizeram. Exatamente esse que é o plano do Vilas Boas desde 2010. Entendeu? Se transformar numa guarda de fronteira, para quê? Justamente para se assim, imbricar as polícias, ao judiciário, a não um, sei o que, a polícia rodoviária lá, lá, lá, lá, né? e fazer o quê? Dá conta das tais novas ameaças híbridas que vão do MST ao PCC ao resbolar ao não sei o que ao pá, pá, pá. entendeu? Ou seja, tudo errado. Só que qual é o problema aí? O problema é que eu já conversei com o Dircel ou com o Dircel nunca conversei com o Zé Genuíno a respeito disso. Eu falei para ele quando ele tinha esboçado um outro artigo, eu falei: sai dessa, meu irmão, você vai fazer maior besteira se publicar esse negócio aí isso não é para você isso deixa que outras pessoas vão falar a respeito disso deixa para quem sabe do que tá falando você falar isso vai aumentar o antagonismo do lado de lá vocês nunca vão costurar um jeito com quem tem arma na mão e muito mais poder do que o PT para conseguir entrar numa eleição caso vocês ganhem e ele fala, não você tem toda a razão etc e tal e depois Vou te falar uma coisa que aconteceu. Eu fui debater isso num programa que é, co co é coordenado por ele, pela turma dele, de um negócio chamado Sur, né? E falei o que tinha que ser falado. E na parte de debates, o negócio a respeito de como a Dilma foi provocando essa polarização e subindo, né? É, é, a escalada de conflito com eles. E como isso era uma coisa que interessava aos próprios militares. E todo mundo, é verdade, teve isso, tarana, e papapá, e é difícil, porque tem isso, porque dentro do PT tem pessoas que, enfim, é, parece que deliberadamente estavam acelerando esse processo e jogaram contra, enfim, em outras palavras, dizendo, ó, as quintas colunas e tal. Depois, quando botou no YouTube, essa parte apareceu cortada, Rumos. Editaram, demorou uma semana para os caras colocarem no YouTube. Sendo que os outros programas, quando é Celso Amorim, demorou uma hora para eles subirem, esse meu demorou uma semana e essa parte foi cortada. Então, assim, existe uma questão do PT que é o seguinte, em parte ali, assim, é muito difícil falar isso, mas assim eles funcionam um pouco que nem as próprias forças armadas. Que é o seguinte, não fazem crítica interna, não tem jeito. Os caras preferem ver o barco afundar do que falar sobre algum erro que a Dilma cometeu. Que o Zé Cardoso cometeu. E agora, o que eles vão falar em relação a esses dois documentos que eles soltam como munição? Isso é munição. Que eles estão dando de graça. De graça. Entendeu? Para os militares. É, assim. Tem que falar coisas para os militares ouvir? Tem, claro que tem. O Zé Genuíno e o Zé Dirceu não são pessoas livres, que têm o direito de se manifestar? É claro, mas pense estrategicamente. Pessoas então... livres, pessoas livres, mais ou menos, pessoas pressionáveis, enfim, próprio Zé Dirceu está em casa em virtude da reversão da jurisprudência, uma questão aí... Em alguma medida, é... Pre... a título precário. Então, então, é só isso que eu vou dizer. O Zé Genuíno, pelo menos, sabe muito bem da roubada que era ter falado aquele negócio, como ele veio discutir comigo o meu livro, e depois de discutir comigo o meu livro que ele disse que leu, uma semana depois ele estava no DCM, dizendo que o meu livro se tratava de 2013 e de como... A guerra híbrida em 2013 foi uma armação para derrubar a Dilma Rousseff. Quando eu não falo nada nesse sentido. duplo expresso